Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Na Química Orgânica, existem vários grupos funcionais, e um deles é o ácido carboxílico. Se você não sabe o que ele é, assista esse vídeo até o final, que eu vou te explicar de forma fácil e simples de entender. Antes de saber o que é ácido carboxílico, nós precisamos saber o que é função orgânica e grupo funcional. Então, função orgânica é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, ou seja, desempenham a mesma função. E grupo funcional é o átomo ou grupo de átomos responsável pela propriedade química dos compostos que pertencem a uma determinada função química. Sabendo disso, agora nós podemos ver o que é ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico é quando na extremidade da cadeia há um carbono ligado diretamente a um oxigênio por uma dupla ligação e a uma hidroxila, formando assim uma carboxila, que é o grupo característico do ácido carboxílico. E como que o grupo funcional do ácido carboxílico pode ser representado? Então, a carboxila pode ser representada assim, ó, COOH. Então, quando você vê assim, você já sabe que é a característica de ácido carboxílico. E como exemplo, nós temos o ácido acético, que dá origem ao vinagre, e o ácido butírico, que é aquele cheirinho de ranço na manteiga, né? Quando a manteiga está começando a estragar. E agora nós vamos ver como é feita a nomenclatura do ácido carboxílico. A nomenclatura mais utilizada é a oficial, que é feita pela IUPAC. E fica do seguinte jeito. Primeiro a gente acrescenta ácido mais o nome do hidrocarboneto correspondente mais OI. Como assim? Então a gente vai ver um exemplo. Eu tenho um Dois carbonos. Então, primeiro eu tenho que escrever ácido. Ácido. Dois carbonos. Mete, Met et. Então, et. Ligação simples. An. Terminação oico. Então, aqui vai ser ácido etanoico. Mas como você pode ter reparado, esse nome aqui, está diferente dos dois exemplos anteriores que eu dei. E eu vou explicar o porquê. Bom, porque o exemplo anterior, como o ácido acético, não está de acordo com a nomenclatura oficial. Por quê? Nós temos a nomenclatura usual, que é aquela que a gente usa no dia a dia. E ela está relacionada com a origem do ácido ou com suas propriedades. Como assim? Por exemplo, o ácido etanóico, ele é igual a ácido acético. Por isso que no primeiro exemplo estava escrito ácido acético. E o ácido metanoico é igual a ácido fórmico. Porque tem a ver com as suas propriedades. Então, essa aqui é a nomenclatura oficial dada pela IUPAC. E essa aqui é a nomenclatura usual, que a gente utiliza no dia a dia para poder compreender melhor. Agora nós vamos ver o que são os anidridos. O anidrido é quando dois ácidos carboxílicos passam por uma reação de desidratação. O que é isso? É a perca de um átomo de água. Então os dois ácidos carboxílicos vão se unir, formando um composto só, que vai ser um anidrido. Esse nome vem exatamente da perda de água, que vem do grego anidros, que significa sem água. Então, um exemplo, eu tenho aqui um, dois ácidos carboxílicos. Pode ver, aqui ó, perdeu uma hidroxila e nesse aqui perdeu um hidrogênio. Então, são dois ácidos carboxílicos unidos pela desidratação. E como vai ficar a nomenclatura? A nomenclatura vai ser o seguinte, anidrido mais o nome dos ácidos que deram origem ao composto em ordem alfabética. Então se eu tenho o ácido pentanoico e o ácido butanoico, eles se unirem na reação de desidratação, vai ficar a seguinte forma a nomenclatura, anidrido butanoico-pentanoico em ordem alfabética. E se os ácidos forem iguais? Se forem iguais, não é preciso repetir. Então, se eu tiver dois ácidos etanóicos unindo um ao outro na reação de desidratação, só vai ficar a nomenclatura assim, anidrido etanóico. Pronto, os dois são a mesma coisa, então é uma vez só, ok? Curiosidade do ácido carboxílico. O ácido etanóico é um líquido incolor à temperatura ambiente, também conhecido como o ácido acético. Possui sabor azedo e cheiro irritante, característicos de seu derivado vinagre. O vinagre é usado como tempero em saladas e foi descoberto quando se deixou o vinho azedar. E como foi feito este processo de acidificação? Ele foi feito do seguinte modo. O principal componente do vinho é o etanol, que quando entra em contato com o oxigênio do ar, se oxida e dá origem ao um ácido acético. Você já notou que cada pessoa possui um cheiro característico? O ser humano elimina por meio da transpiração substâncias orgânicas que são decompostas por bactérias da nossa pele em compostos de odor desagradável. Esse odor é devido ao ácido carboxílico presente em nosso organismo. Pessoas diferentes apresentam pequenas alterações em seu metabolismo, expelindo diferentes ácidos carboxílicos de baixa massa molecular. Como os cães costumam ter o faro bem apurado, eles conseguem identificar as pessoas e seus pertences por meio do cheiro que cada um apresenta. Ou seja, através dos ácidos carboxílicos que cada um produz. Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha e não esqueça de baixar o meu e-book logo abaixo desse vídeo. E me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.